Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje eu gostaria de começar uma coisa nova aqui junto com vocês. Na verdade, na verdade, eu já tinha gravado essa introdução, mas ficou meio ruim, então eu decidi gravar, mas o resto dos vídeos vocês vão ver coisas que passaram neste domingo, tá certo? Então assim, no passado eu gravava vídeos sobre vlogs aqui no canal, isso há um passado bem distante, e eu parei, comecei a mexer com a parte de maquiagem e tudo mais. E devido a um, um problema e uma mudança na vida, eu vou começar a fazer vlogs, porque aí eu consigo uma consistência e eu tenho um dever aqui pra continuar. Eu não sei se esses vlogs serão diários ou serão semanais. Tô pensando ainda pra ver se eu não vou ficar louco ao mesmo tempo. Então, basicamente, como vocês viram já no título, eu vou falar, eu vou começar a fazer um detox uma empresa, então vou ter um acompanha... acompanhamento com relação a esse detox e vou ter um acompanhamento esportivo, um personal trainer, então não vamos fazer errado, eu sempre tive isso de, é, antes de vir pra cá, pra Polônia primeiro assim, eu vou fazer isso por conta de um problema que eu tô no fígado então, pandemia veio, antes da pandemia mesmo, eu já tinha dado uma engordadinha é, só que assim eu sempre nunca fui confortável com esse negócio de estar mais gordo, porque eu sempre fico muito incomodado, eu perco o fôlego. E também, no meu visual, eu não me sinto confortável com isso. Uh, e aí veio mais esse problema lá em novembro, que eu fiz alguns exames gerais, assim, foi encontrado gordura no fígado. Mesmo que tivesse sido pouca gordura, ainda mesmo assim, a saúde, como a gente vê, né? Uh, o mundo todo aí, todo... A saúde é o primeiro lugar que a gente tem que pensar agora. Então, eu venho prorrogando isso desde novembro. Eu tentei fazer uma dieta, não consegui para diminuir algumas coisas. Então, eu conheci uma empresa. Eles se chamam Body Hero. Os meus amigos já fizeram, alguns amigos já tiveram umas consultas, já tiveram tratamentos lá. Então, eu gostei bastante da, né, do serviço que eles oferecem. E eu queria tentar. É... Não é uma coisa barata, personal trainer e esse tipo de acompanhamento não é uma coisa simples e barata, mas eu acho que saúde vem em primeiro lugar, e eu vou tentar. Se der certo, se não der, a gente vai ver depois, mas eu espero que dê. Então eu tô gravando essa introdução, já ficou muito grande, e vamos pro vlog. Eu mostrei pra vocês um pouquinho de como foi um, essa ida lá e um pouquinho do meu dia, então vão ser assim, os vlogs serão... Dia, talvez diários, mostrando um pouco do dia e um pouco da dieta, tá bom? Então vejo vocês. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo. E se você estiver interessado em ver como vai ser isso, não se esqueça de deixar o seu inscrever seu aqui no canal, tá bom? Me deixe também uma sugestão. É, como você acha que deve ser o nome dessa, nesse projeto? Eu achei eu comecei, eu pensei em chamar de Detox do Hammer. Diário do Detox deixa aqui nos comentários. Obrigado. Então vamos ver o vídeo. Acabei de sair do estúdio. Eu já tive algumas experiências assim desse mesmo estilo onde a gente faz medidas e tal, mas eu me senti tão confortável Estavam sendo explicadas Eu achei muito legal, muito, muito bacana E o... a idade do meu corpo é 42 anos <risos> é, Isso começa a mudar a partir de que você começa a fazer esse clean up E você começa a exercitar E perder alguns pezinhos, uns quilinhos A gente vai fazer um detox Que vai ser bem difícil Vai ser bem difícil eu acho porque serão será um mês e duas semanas de detox então cada serviço que eu tô fazendo é separado né então eu tô eu comprei primeiro o serviço de consulta foi muito legal é, agora eu vou comprar o serviço de detox e vou fazer o detox durante esse mês então durante as duas primeiras semanas do detox, a gente vai se encontrar para fazer. Tipo, e aí, tá tudo bem? Não enlouqueceu? E aí, depois <coughs> a gente vai ver se teve algum progresso e tudo mais. Eu tô andando aqui, eu nem sei andar aqui, eu acho. Então, eu tô indo pegar o ônibus, tá bom? Então, depois eu gravo na casa de umas amigas. Tchau! Ah! A gente veio num parque. Chamado Parque Poludiuvne Polu né E aqui é só uma parte da entrada Depois eu mostro o resto Say hi to my vlog My vlog <risos> Obrigado E aí é isso Tá um tempo horroroso Se chover, sua manta vai levar a gente correndo Mas é bem lindo esse parque Porque você pode ficar sentado ali Ó, tem senhorizinhos andando, não tem roubo. Natura. Bem estar bem. Bem estar bem, tu és Natura, com as pombas. É meu, <risos> ok, estamos no final do dia. Eu tive, depois que eu saí do estúdio, eu fui na casa de uma amiga. Comemoramos, conversamos, demos muitas risadas, tinha várias amigas lá. Só que eu não gravei nada. Eu basicamente esqueci, mas tomo uma fotinho aí. É, e agora, tô indo pra casa, não tenho muito o que fazer também. Possivelmente eu venha dormir. Ah, e é isso. Vou dar uma descansada, porque eu meio que... Tô bem cansado hoje, porque eu não dormi muito bem. E amanhã é um novo dia. Tá, então? Qualquer coisa, se eu não voltar depois aqui. Uh, esse foi o vlog de hoje. Amanhã tem mais, tá? E eu vou tentar sair de casa amanhã, se tudo der certo. Beijinhos, tchau! Tchau! Oi. Oi. Estamos aqui com o Detox. Tô tentando entender como funciona Mas já me perdi algumas vezes uh, Tenho medo de não fazer a coisa certa Então acho que a primeira coisa Meio que eu vou comprar Tudo e aí depois eu venho ler como que funciona Tem além de um, um manual inteiro de como fazer Não vou mostrar por questões de né, direitos autorais uh, Tem uma lista de ingredientes Então é isso, né? Vamos tentar Olha A gente tá na dona do mercado Tentando fazer essa lista Graças a Deus, Michelle veio me ajudar E tá Agora a gente vai voltar pra lista Porque eu não lembro mais o que tem que comprar Olha essa brincadeira aqui Olha essa brincadeira E no caso É uma brincadeirona, menina Como leva isso agora para casa? Hum? Então tem muitos itens que é para o mês e alguns itens que são só para semana. Então pela semana é bem caro algumas coisas e o planejado que foi feito por eles deu mais ou menos. Então o que deu caro foi, foram castanhas, coisas assim. E é isso. Não posso estar sem máscara aqui, né? E agora a gente vai comer para uma despedida, comer uma pizza. E é isso. Tá cansada. Muito. Próxima vez eu vou fazer tudo online. Porque olha. Meu Deus! Ó! Oh. <risos> e assim nos despedimos das comprinhas. <risos> <Morro. risos> <Eu> morri. Despedida! <risos> uh, uh. Olha. Ó. Vai. Ai, consquei. Ai. Era uma promoção de 13, dinheiros, 13 por dinheiros por uma pizza grande Nossa, que horroroso Melhorou? Ai, tô cansado Olha isso aqui Olha isso aqui Aqui tem 50 mil reais Só, só aqui As amêndoas foram muito caras não sei se vocês vão gostar, mas eu vou colocar mesmo assim Depois, enfim, vou editar. Uh, já guardei muitas coisas A geladeira já tá cheia de pacotes Porque No Brasil seria mais prático A gente comprar Em No varejão, assim, né Aqui também, só que Se a minha amiga Michelle não tivesse ido comigo Deixa eu tentar Aí, ó, essa parte. Se a Michelle não tivesse ido comigo, nossa, eu ia passar horas lá. Porque primeiro você tem que traduzir o produto. Aí você tem que saber o que é. Tem... Pronto, vim aqui no shopping pra comprar algumas coisas que faltavam. Tipo água de coco, suco de cenoura. E comprei e é tão engraçado as pessoas acham que no Brasil a gente fala, basicamente, o espanhol, né? Porque assim, você fala, ah, eu tô aprendendo polonês, ah, de onde você é essa do Brasil? Buenas noches, do nada soltam um buenas noches, tipo, a gente não fala espanhol, mas aí eu não corrijo, e geralmente acho que as pessoas não corrigem. Deixa só essa interação fluir, certo, agora eu tô indo pra casa. A gente está num shopping chamado Grunwaldski. Não. Bem, não dá para mostrar que eu estou na lateral do shopping. E... vai chover. Olha, eu acho que... eu acabei de ver um relâmpagozinho. Não? Não, não foi. Vai chover e eu vou para casa. Fazer cortar as coisas. Ui! Olha o tamanho desse sapato. Tô andando aqui de volta para casa curiosidades. O tempo tá fechando, menina. E eu ainda vou ver se eu encontro um peixe. Nossa, tem um peixe bem alto. <risos> Olha, assim. Polônia é assim. Os prédios são antigos. Os novos já tem garagem, mas os antigos não tem uma garagenzinha. A não ser que eles tenham um pátio, tipo aquilo ali, que entra assim dentro de um complexo. Porque esses complexos, eles são meio que são quadrados Aí no meio é vazio, sabe? E aí é isso, fica os carros tudo na rua E aí você vai vendo, às vezes, na rua tem tipo Porsche Tem uns carros bem chiquezões, assim E é isso Ok, então vamos finalizar esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar Vão ser assim, tá? Se prepara Vão ser assim <risos> Pedaços de várias coisas ao mesmo tempo, todo misturado Espero que vocês não fiquem tão doidos assim de assistir. Mas se você gostou, me deixe saber aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Dê um like nesse vídeo ou um dislike, caso você não queira. <risos> Mas espero que vocês acompanhem. E vai ser uma motivação para eu continuar aqui também. Tá bom? Então fiquem bem. Um beijão. Até amanhã tchau, eu vou tentar postar os vídeos todas as 11 horas da noite que é aqui, então eu vou postar na tela que horas vai ser aí no Brasil, eu acho que vai ser 5 horas da tarde no Brasil, se for legal esse horário, me deixem saber, se não, me sugiram um horário nos comentários também tá? nossa o computador meio que parou, <risos> tchau